Boa noite, você que acompanha o portal SB Notícias. Agora estou aqui no Balan Supermercados, onde eu vou falar aqui com o Anderson. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? É... Feliz ano novo para vocês. Eu falei com vocês esse ano ainda. Eu queria agradecer pela conferência no Balan. E queria tomar um tempinho de vocês, dois, três minutinhos, rapidinho, mostrar as ofertas de começo de ano. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Me mostra isso aí. É, Melancia, melancia, olha que delícia de fruta, maravilhosa de fruta R$ é. 7,99 a, a unidade, a unidade E isso até é quando valor? vai isso daí Anderson? Essa unidade aí, esse valor que Vai até segunda-feira Até, até segunda-feira segunda Com esse calor, uma melancia, fica maravilhoso vem, Beleza, vem, vem. vamos, vamo vamos lá, lá, vamos lá, lá. Vou vamo vamo vamo chegando aí, acompanhando lá. ele né? Vou mostrar vamo um, lá, um lá, pouco lá. mais aí o portal SB Notícia Vai em tempo real E aí, o que você tem para me mostrar mais um pouco aí? É laranja feira. Laranja feira, laranja -peira. Como, como que tá o quilo aí? 1,99 quilo. 1,99. quilo. Perfeito. Uhum. e E até quando esse valor até vai, vai estar? Até segunda-feira, segunda vamos lá, ah, mostre não, mais, mais para nós. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, ó. De vez em quando o portal vai receber notícia e invade aqui, vai mostrando, né? Os preços. É? Me fale do arroz aí pra mim. Vamos lá na cesta básica, arroz namorado, arroz namorado. Como que tá aí o quilo? 5 quilos. 5 quilos. Vamos lá, 16,49. 16,49. Que show de vamos bola, lá. hein? Vamos tem um óleo no o óleo na face. Óleo Vita Livi. Vamos lá. Hum. 7,89 o litro. 7 Perfeito. Litro. Me mostre vamos lá mais. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos, lá. vamos lá. Amanhã funciona até que hora aqui, Anderson? Amanhã abre às 7h30 da manhã e para às 21h da noite. Às 21 horas da noite. Horas da noite. É, que legal. 21 horas da noite. Desculpa, pessoal. Ó, nosso alho roxo maravilhoso. 1,79 o quilo. 1,79 o quilo. Até quando vai até ser segunda-feira? Até segunda-feira. Segunda segunda segunda Olha que maravilha de alho. Que show de bola, maravilha Mostre de mais corpo. pra mim aí. aqui, ó. Nossa, que maravilha, bonita, hein? Como que tá a banana aí? Olha que fruta, olha que fruta. Banana. É a banana nanica. Banana, banana nanica. nanica, olha que fruta. Certo, certo. 3,99 o quilo. 3,99 o quilo. O quilo. Oh. O quilo. E essa é a banana prata também. Essa né? ban... Olha que fruta maravilhosa. Olha que fruta, olha que fruta. Uh -huh. 6,99 o quilo. Até quando vai ter até esse preço? A segunda até segunda-feira, até segunda-feira. Segunda Vamos lá, manga, uhum. vamos, vamos falar um pouquinho da nossa cerveja, Isso. da nossa cerveja. Ó, Temos também frigo roxo, ameixa, ah, Vou mostrar aqui. Ura, né? Olha que qualidade de produto, olha que lindo. Olha só. Uhum. Isso para é, doce, é interessante, hein? Ameixa, pitaia. Pêssego, olha que maravilha. Olha que maravilha. Perfeito. Tá 3,99 o quilo, né? Maravilhoso. Não tem esse preço no banana, não existe em lugar nenhum. R$ 3,99 quilo, no no mercado, né? Vamos falar um pouco da cerveja? Vamos sim. Olha a pitaia, que maravilha de pitaia Que maravilha. Vamos Agora vamos tá falar sempre. um pouco aí do, da cerveja, como que amanhã tá a cerveja. churrasco, vamos lá, amanhã dia de churrasco, pessoal. Vamos lá, vamos lá, ó. Cerveja, Spol. R$ 2,29 a unidade, unidade. o Preço não tem. Pre... A unidade. Vamos lá. E o fardo? O fardinho por... Pessoa, cinco farinhas por pessoa, por pessoa. E, e até quando é. vai esse preço até também? Segunda-feira, pessoal. Até, até segunda-feira segunda também. É, tá é. aí. A Me mostre também. mais aí. Cerveja Colônia, ah. Colônia. 1,69 a unidade. Limite de cinco farinhas por pessoa. E vai o até bom. que dia também? Até segunda-feira. Segunda. segunda. Afinal, e a, a Cerveja Império aqui? Fale império pra mim. Tá 2,69 2,69 Limite cinco, fardo cinco fardos. Cinco fardos também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, mostrar para vocês quem gosta de pão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá eu quero ver o pão aí, né? É... Olha, muitos bom. doces aqui, hein? Hum, o sonho, Luciano. Eu queria que você me pegasse o pão português. Quero ver o pão português, né? Que maravilha! Este é o pão português. Esse é o pão português, pessoal. Ah, que aqui. maravilha. Esse Ele é, é o Produzido aqui também. Pão português, feito no balanço, feito no balan, pão português. Aliás, como que funciona? É por quilo, por peça, como que é? É pela, é pela unidade. Unidade. É unidade. Que maravilha, hein? Vamos Aliás, hoje português. fica aberto até que horas? Hoje até às 21 horas. 21 horas. E amanhã para reforçar? Pessoal, bom português. Olha que produto, que produto. Chique esse pão, pão hein? é feito no azeite, no azeite. quem gosta de pão, esse pão é feito no azeite, maravilhoso. Que maravilha! Vou é. um pedaço para vocês. Virem, que produto. Olha isso daí com café, uma manteiguinha, hein. Maravilhoso, show de bola, hein? Show de bola. Está meio complicado aqui, mas. Mas é assim mesmo, né? Olha que maravilha de produto. Boa. Feito no azeite, no azeite, pão português. Perfeito, Vamos ver, mostre cara. mais para mim que eu, eu quero. quero. Vamos lá, quero mostrar pra vocês. Luciana, nosso mini sonho. Mini sonho. Isso. Mini sonho. Como que funciona, é por quilo é por, por unidade? Kilo. Esse aqui é por quilo. Esse daqui é o um mini sonho. E tem que precisar por maravilha. encomenda, é só ligar ou não? É só ligar, só ligar, só ligar. Foi bom você falar, meu amigo Aliás, encontrar... oh, yeah. você pode falar o WhatsApp também daqui. Oh, nossa, nosso WhatsApp, vamos lá 997624724 Só pedir que estamos entregando para vocês Perfeito E o é. nosso horário de funcionamento Horário Segunda a sábado Das 7h30 às 21h Domingo das 7h30 Às 14h Feriado das 7h30 às 19 horas, pessoal, muito obrigado. Desculpa de tomar o seu tempo aqui. Muito obrigado. Aliás, Corra amanhã pro Balan. Corra pro balan. Tá aí, vou mostrar mais um pouquinho aqui então. E vamos finalizar aí, né? Pelo portal SB Notícia Rádio Brasil com você, que nos acompanha. E um abraço para vocês aí que nos acompanha aí, né? o Cosme Medeiro Almeida. Fica aqui o registro, então. Pelo portal SB Notícias. Cláudio Mariano, para o Jornalismo.